Tenho aqui este número e o que eu quero que façam é que parem o vídeo neste momento e pensem no seguinte neste número quantas centenas é que temos quantas dezenas e quantas unidades muito bem vamos então fazer isto juntos temos então aqui este número e agora vamos olhar aqui para estes algarismos e vamos pensar qual é que é o seu valor posicional podemos começar aqui pela direita ou pela esquerda mas vamos começar então aqui pela direita vamos começar aqui por este dois Este dois aqui representa as unidades diz que aqui existem duas unidades Este dois representa duas unidades então nós vamos colocar aqui duas unidades depois quando andamos uma casa aqui para a esquerda temos aqui um 4 esta aqui é a casa das dezenas. Este 4 indica que temos 4 dezenas. Vamos colocar aqui 4 dezenas. Bom, e finalmente este 8. Bom, este 8 diz-nos que temos 8 centenas, porque esta aqui é a casa das centenas. Então nós podemos pôr aqui um 8. Temos 8 centenas, 4 dezenas e 2 unidades. Ou também podemos pensar que 842 são 8 centenas, ou seja, 800 mais quatro dezenas ou seja mais 40 e finalmente mais duas unidades ou seja mais 2 isto são tudo formas de representar o mesmo número 842 então o que nós fizemos aqui foi construir aquilo que se chama uma tabela de valor posicional vou criar aqui uma caixa isto aqui é uma tabela de valor posicional para este número aqui, para 842. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Vamos pensar no número 500, 507. Então, mais uma vez, vamos tentar criar uma tabela de valor posicional. Para isso, vamos colocar aqui as centenas, centenas, depois vamos colocar aqui dezenas, dezenas e, finalmente, vamos colocar as unidades. Muito bem, se quiserem parem o vídeo neste momento e tentem perceber quantas centenas é que há aqui, quantas dezenas e quantas unidades. No fundo, completem esta tabela de valor posicional. Então o que podemos ver é que esta aqui é a casa das centenas, depois esta aqui é a casa das dezenas e finalmente temos aqui a Casa das Unidades. Então, desta vez vamos começar aqui pela esquerda, vamos começar aqui por este 5. Então, este 5 indica que existem 5 centenas. Vamos colocar aqui 5 centenas. Depois acontece aqui algo bem curioso. Reparem que aqui na casa das dezenas está lá um zero. Quer dizer que há zero dezenas. Não tem qualquer problema. Nós colocamos aqui um zero aqui debaixo das dezenas. E finalmente temos 7 unidades. E aqui temos a nossa tabela de valor posicional para 507.